Você sente que as pessoas ao seu lado não dão ouvidos às suas falas, ou ainda que não é levado a sério quando deseja dizer algo de importante, algo que você sabe muito bem, que pode agregar em uma escolha ou em uma decisão, mas que os indivíduos não estão nem aí para o que você diz? Pois é, isso reflete até mesmo em uma má reputação, sendo reflexo de N fatores que pode não estar se atentando do modo como tem se comportado nas suas relações. Enfim, quer saber agora quais são as cinco razões pela qual as pessoas estão te ignorando? Então vamos ao que interessa. Aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Você demonstra imaturidade ao conversar sobre certos assuntos, o que, por consequência, fará com que as pessoas fiquem sempre com o pé atrás, quando desejarem falar algo sério contigo, pois elas têm registrado na memória aquela atitude infantil que teve perante um assunto que deveria ter tratado com mais seriedade. Enfim, para essas pessoas, tudo pode ser um motivo para piadinhas, para um comentário impertinente ou até mesmo ocasião, para elas chamarem atenção com atitudes exageradas. Logo, é quase que impossível você acreditar que um indivíduo com atitudes assim Saiba ter autocontrole sobre si mesmo, a ponto de conversar um assunto delicado contigo. E é por esse motivo que tais pessoas não são levadas a sério. Quando desejam falar ou agir com seriedade, quando lhe convém falar alguma coisa que demonstra propriedade em suas falas, os demais indivíduos, sabendo que esta é uma pessoa de gracinhas, acharão que aquilo não passa de mais uma piadinha de mau gosto, que ela está tentando pregar em dada situação. Entende o diálogo com pessoas assim. É cheio de moralidades por parte desta. Pessoas que tratam as situações com sarcasmo. Nesse ponto, os demais indivíduos que estão de fora se sentem até mesmo confusos com pessoas assim. Pelo fato de não saber se o que está sendo falado de fato é algo sério ou se não passa de mais uma atitude sua, meio que caçoando da cara dela. Por exemplo, imagine que você diz para sua professora que não iria fazer o trabalho da matéria dela, perguntando ainda se a prova valerá 10 pontos secos ou se dos 10 pontos vai ser tirado algum percentual pelo fato do trabalho valer nota. Enfim, ela te disse que sua prova valerá apenas 9 pontos, caso não faça o trabalho. Daí, chegando um dia antes da prova, existe uma colega sua que também não pretende fazer o trabalho e compartilha dessa informação contigo sendo que ela tem aquela mesma dúvida se a prova valerá dez pontos. Logo, você sabendo de antemão que valerá apenas 9 pontos, diz a ela isso. E ela fica confusa, achando que isso não passa de mais uma brincadeira de mau gosto sua. Afinal, sempre trata situações com sarcasmo. Logo, perceba que até mesmo quando falar a verdade, as pessoas não acreditarão em ti pelo fato de você ser sarcástico em suas ações. E essa é uma das causas que faz com que as pessoas até mesmo prefiram não conversar com você, já que desdenha de questões que diz respeito a algo que deveria abordar com sensatez. Enfim, ninguém gosta de ser tratado com sarcasmo, já que são situações que procedem atitudes ruins, tais como fazem as pessoas se sentirem insignificantes, fazem com que elas tenham vergonha por não saber de algo, e são tratadas com inferioridade ou mesmo com menosprezo. Entende que isso não é bom para sua imagem. Mesmo que saiba mais, deve se comportar como tal, levando humildade em suas falas. Pois põe na sua cabeça, cara, até podem existir ideias melhores, pensamentos melhores, mas nunca vai existir pessoas melhores. Você se mete em conversas, que ninguém te chamou para participar. Não que você deva também sempre esperar pelo convite das pessoas para conversar com essas mas que não seja aquele tipo de pessoa inconveniente que adentre em assuntos que não convém às pessoas que você faça parte. Entende? As pessoas não têm interesse que você participe daquele diálogo e você está ali sendo inconveniente e deixando opiniões aonde não deveria. Essa atitude faz com que as pessoas passem até mesmo evitar ter contato contigo, porque o interesse delas é falar com outras pessoas que não seja você. Sendo assim, pare de querer estar ao lado, e conversar com pessoas que claramente não demonstram o mesmo interesse em ti, pois isso torna o diálogo chato, monótono e até mesmo desprazeroso. E quer saber mais? Elas não só irão te ignorar, como também quando estiver longe delas, elas irão comentar sobre o quão insuportável você é, zombando da sua cara. Então abre os seus olhos, pois isso pode chegar a um ponto em que essas estando saturadas contigo, tomem atitudes desagradáveis na sua presença, perdendo a paciência que tem com você, sendo antipáticas uma hora ou outra, por estarem esgotadas com a sua falta de compreensão. É entender que ninguém te deseja ali. Você fica deixando opiniões aonde não deveria. Às vezes, pessoas assim não conseguem sequer ter um diálogo com os demais indivíduos, já que tomam todo o espaço de fala, tornando o diálogo unidirecional, aonde você só fala, e a outra pessoa só ouve, e quando chega a vez dela de falar, você até pode demonstrar interesse, caso seja algo condizente, com aquilo que lhe convém. Caso não seja, logo você demonstra desinteresse e desvia sua atenção, ignorando completamente o que ela tem a dizer. Enfim, isso é algo muito desagradável, pois pessoas assim só se importam com o que elas mesmas têm a dizer, dando opiniões para as pessoas que nem desejam saber o que você pensa ou deixa de pensar sobre algo. Logo, se você é uma pessoa que faz esse tipo de coisa, que só se importa com aquilo que tem a dizer e nunca leva em consideração o ponto de vista dos demais indivíduos, brevemente passará a ser ignorado e até mesmo fazer com que as pessoas se afastem de ti. Isso acontece, pois se na tentativa de alguém lhe dizer algo, você nunca demonstra interesse por isso, logo elas entenderão que a relação não flui como deveria ser, e passarão a se distanciar de você. E, por fim, aqueles que tratam os assuntos que têm com as pessoas, sempre com negatividade. Sabe aquele tipo de pessoa que, mesmo diante de algo bem feito, enxerga o ponto ruim disso, chegando até mesmo a serem desagradáveis no que falam? Porque, pelo menos até onde eu sei, ninguém são consciência desejaria estar ao lado de pessoas assim. Pois entenda, se você enxerga o mundo com negatividade, o mundo verá você da mesma forma. Por exemplo, imagino quão detestável seria alguém se esforçar e dar o seu melhor no que faz, exercendo uma ótima tarefa, por assim dizer. Daí chega essa pessoa negativa e só fala dos pontos fracos no que fez. E por exatamente isso, por essa falta de perspectiva em enxergar o que existe por trás daquele resultado, e não somente isso, como também por ser extremamente pessimista, as pessoas detestam essas companhias,